Oi, tudo bem? Você já pensou se o Pinóquio falasse o meu nariz vai crescer agora? Se o nariz dele crescesse, ele estaria falando a verdade. Então seu nariz não ia crescer. Mas isso seria uma mentira, então o nariz dele deveria crescer. Bom, isso se chama paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que indica uma contradição, ou seja, é um elemento textual em que ele põe uma oração e em seguida uma outra oração que anula a anterior. É como se eu dissesse, a próxima afirmação é verdade, a afirmação anterior é uma mentira, entendeu? Uma oração anula a outra e isso a torna um paradoxo finito. Há vários tipos de paradoxos, como os verídicos, os condicionais e os temporais, que na minha opinião são os melhores. Há também vários paradoxos temporais como o da causa e efeito que consiste em, se o viajante temporal altera algum evento passado com o objetivo de mudar o futuro, assim que o fizesse deixaria de existir o motivo original, e consequentemente a própria viagem. Existe também o paradoxo do avô, um dos mais conhecidos, que consiste em, o viajante temporal volta no tempo e mata seu avô na infância, tornando impossível a sua própria existência, mas um dos que eu mais gosto é o paradoxo da substituição temporal, ocorre quando um viajante temporal passa um longo período no passado, acontece que como ele não é parte daquela matriz temporal obsoleta, ocorre uma substituição espontânea de todos os seus átomos por átomos do passado, Segundo os teóricos, isso iria acabar gerando um novo indivíduo. Considere um antigo viajante como um monte de átomos diluídos e integrado a outras formas. Com isso a história mudará e a linha temporal original, o futuro do viajante, desaparece. Pelo menos assim como ele a deixou quando viajou. E eles são muito legais de pensar, porém você tem que tomar muito cuidado. Para não fritar o seu cérebro, ele não tem uma resposta certa, ele apenas indica uma questão que anula outra ou faz aparecer outra. E isso que é o interessante dele, ele faz você pensar bastante, mas no final você não vai conseguir achar uma resposta. Isso que o torna um paradoxo bom. Mas e você, conhece algum paradoxo? Bom, essa é a minha opinião e a gente se vê por aí.